Quero aqui dizer que a TV Uberlândia, né, através de um projeto que se chama Canal da Cidadania, através de uma multiprogramação que, certamente, pelo seu próprio conteúdo do projeto, vai ser compartilhado com associações comunitárias, uma vez que serão quatro faixas disponibilizadas, uma do município, outra do Estado e mais duas, onde associações comunitárias poderão pleitear através do, da mesma característica de, de acesso da rádio difusão comunitária, nós temos convicção que será um, um canal muito bom para que a gente possa discutir mais ainda as peculiaridades, a cultura local, a cultura regional, os problemas, as sugestões, enfim, ajudar a construir essa Uberlândia que, tenho certeza, cada cidadão e cada cidadã daqui sonha.